Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um workshop da casa aqui na Rua Merlin. Eu sou a Joana e hoje vamos, uh, a pedido de muitas famílias, falar sobre as saborosas e deliciosas ervas aromáticas. Se não tem nenhuma ou se tem muitas lá em casa e não sabe por onde começar, fique aí desse lado porque hoje é o dia de começar a dominar a matéria. Se não tem um bloquinho e uma caneta, vamos buscar depressa porque isto hoje tem muito em que se lhe diga. De resto, já sabem, ponham-se à vontade participem, coloquem as vossas questões, façam comentários, deem só um olá para nós sabermos quem é que está aí desse lado connosco. Ok? Prontos? Prontos para receber a nossa convidada? Ela é uma mulher do terreno, é como ela própria diz, uma mulher de mãos à horta, é super simpática, é engenheira agrónoma e chama-se Amélia Paula. Olá Amélia, bem-vinda à nossa varanda, ao nosso varandinho. Uh, hoje temos aqui um, um grande desafio porque temos quatro floreiras para fazer, muito para conversar, muita coisa para falar, porque eu sei que isto vai ter Como sempre, o tempo passa a voar Se calhar, para começar, vamos já desmistificar ou tranquilizar as pessoas que estão lá em casa a pensar Ah, eu não tenho um jardim, eu nem sequer tenho uma varanda, eu não tenho espaço, eu não posso ter plantas em casa, isto não é assim, certo? Não, isso então, é tudo um mito. Okay. Basta querermos e esforçarmos nos e, como, como a Joana disse, pormos mãos à horta, pormos-nos a trabalhar e okay. fazer um esforço para isso. Assim, as plantas aromáticas em si são quase todas de rua, mas essencialmente o que elas precisam é, no mínimo, de 4 a 5 horas de luz e de água. Ou seja, se tivermos uma cozinha que tem uma janela com luz, Podemos ter ervas aromáticas para utilizar nos nossos temperos na nossa cozinha. Nice. Uh, o espaço também é relativo, porque podemos ter uma floreira pequena, uhum. com aromáticas mais pequenas que vamos utilizar. Se calhar começamos por aí. Ou seja, no fundo sabemos também escolher as aromáticas que sabemos que vão crescer muito, não é? vamos falar agora isso durante o workshop. Há aromáticas que nós conseguimos conter no novozinho um e outras que se calhar Vão, ocupar. vão se descontrolar e ocupar muito espaço. Exatamente. E nós vamos, vamos apresentar soluções para uh, o interior, portanto, para colocar ao pé de uma janela e para varanda, portanto, mesmo que não haja uma varanda ou que, que não tenham um espaço na varanda, se tiverem só um varaninho, um varani. também é possível. E vamos começar pelo interior, certo? Certo. Que são estas floreiras, como é que isto tem o é nome? Temos aqui estas floreiras, as floreiras triplas, que são que empilháveis, são e que conseguem levar três aromáticas, cada floreira, e que têm a vantagem de encaixarem... Uma na outra. Uma na outra. Então podemos fazer uma torre gigante Ou seja, plantinhas? podemos empelhar várias floreiras, umas nas outras. Okay. Neste caso, vamos, vamos começar, começar. Por, uh, por uma. Vamos mostrar as plantas que temos aqui. temos uma planta conhecida que é o manjericão. Cheira super bem. Que Eu agora, sinto nesta altura da primavera, é muito utilizado em saladas, salada de tomate, nas pizzas, não só de tomate, pode ser numa salada Como normal. Se pizzas? Como se uh, nas pizzas, pode ser utilizado nas limonadas. Ou ah, seja, é? podemos fazer uma limonada com um bocadinho de manjericão e hortelã, que também fica super bem. Okay. Depois, na, na, na mesma onda, temos a stevia, que é a planta que substitui o açúcar. Ou seja,. Uh, é muito doce, uhum. uh, as, o que é utilizado nesta planta são as folhas e podemos utilizar uh, em verde, como ela está agora, em seca e depois fazer pó, ou podemos fazer uma infusão das folhas e utilizar essa água, a água da infusão, para adoçar bolos, chás uh, frescos. Se eu quiser, por exemplo, um iogurte, pôr, adoçar um iogurte, posso pôr a folha diretamente? ou, ou Não, não? tem que esmigalhar a folha, mas pode hum, utilizar. Folha, sim, ok. sim, pode se comer uh, diretamente comer a, a folha. folha. Pode-se comer diretamente a folha. Depois, temos aqui a segurelha que é utilizada mais uh, em cozinhados, já não é uh, assim em cruz, por exemplo na sopa de feijão verde, dá assim um, um cheiro mentolado, uma coisa mais fresca uhum. uh, e, e é uma erva mais pequenina. Esta erva mantém-se, estas duas são ervas anuais. E, para ou isso seja, que te perguntar, existem ervas aromáticas anuais uh, ou perennes? Bianuais, vivazes, qual é a diferença Posso explicar um bocadinho? A, a diferença entre elas tem a ver um bocadinho com o ciclo de vida. Uhum. Pronto, por exemplo, o manjericão tem um ciclo de vida anual. Ele vai morrer a seguir à floração, ele vai morrer. O que é que podemos fazer neste caso para mantermos o manjericão mais tempo? Quando começamos a ver a, a flor que sai daqui de cima, da parte apical, cortar para ele dar mais folhas lateralmente. Mas ele vai sempre morrer ao final do ano. Se quisermos que ele marche no mesmo sítio, podemos deixá-lo florescer, as sementes caem, normalmente para o sol ou para o vaso e depois no próximo ano, se continuarmos a manter a umidade dentro do substrato no vaso, ele volta a sair. É, no que, caso, é, não há necessidade de tirar o manjericão, imagina-se o manjericão morre? Ele vai secar. Ele seca? Ele então vai não secar. Não é tirar nada? Podemos tirar é as que... raízes okay. para não estar ali a apodescer e os troncos por norma até costumam ficar castanhos. Isso podemos tirar tudo, o que vai lá ficar é só a semente, o resto não, não, não faz sentido. E a questão da flor, estava a dizer, desculpa, Não faz é nada. muito importante a flor para percebermos uh, uh, esse ciclo tem que ser interrompido não é? para Sim. mantermos a, a, a planta mais tempo. Ah, Ou seja, é para, é para manter mantermos esta tempo. planta mais tempo. Não é uh, para ela durar mais uh, Como é que eu ia dizer? O ciclo de vida dela não vai ser interrompido, não vai ser não vai, uh, só se vai alongar um bocadinho porque ela não vai florescer. Ou seja, não vai dar flor. Eu vou atrasar o crescimento, ela vai acabar por vai envelhecer flor, e morrer. Envelhecer. Pronto. É normal o manjericão é merecer. Isso é um, é um grande desgosto para as pessoas é, é. terem uma planta e quando, quando não conhecem este ciclo, não, é? não sabem que tipo de planta é que tem lá, realmente quando vem isso esmorecer, ficam Sim. muito deprimidas. No manjericão, outra coisa que acontece normalmente é nós compramos o um manjericão, ele está assim todo ereto e levamos para casa, estamos todos contentes. Depois chegamos a casa e ele fica. Toda, todo, sim, murcho. todo murcho. Bom, isso acontece porque ele precisa de bastante água e falta-lhe a água. Ou seja, se nós lhe voltarmos a hidratar o substrato e a dar-lhe água, Vou ele voltar vai voltar a ficar a seguir, ereto. Okay. Outra, outra questão que podemos fazer na questão do manjericão, que é muito giro, é se cortarmos uh, um caldo uhum. aqui, e se o pusermos num copinho com água, ele vai ganhar raízes. Uhum. Não temos uma planta nova, temos é... Uh, de, um, da mesma planta, pode, pode uh, dar raiz e plantarmos outra vez, ou seja, se imaginemos que fomos ao supermercado e isto ficou debaixo do pacote de arroz e partiu-se, ou seja, podemos aproveitar, aproveitar e reaproveitar e fazer... E aproveitar, muito importante. Pronto, então vamos começar vamos a nossa começar. floreira. Faz esta floreira é muito é, é estranha porque tem esta parte verde, esta não é estranha, f... deve ser por alguma razão, tem esta parte que desencaixa, não é? Sim. Que sai A floreira está preparada para o interior e por isso é que uh, escolhemos esta, porque, mesmo porque ela tem aqui dentro, uh, ela é perfurada, conseguem ver, e quando nós regamos a mais, que é um dos principais erros que nós fazemos em casa, porque não temos a circulação do ar e quando quando cultivamos ou quando fazemos aromáticas em vasos, normalmente escolhemos vasos de plástico e eles não, não têm poros, não, a água fica retida. O que é que acontece? Esta floreira já é perfurada e, por ser perfurada, permite que a água em excesso de nossa rega fique retida neste e não mancha o chão, ou ah, seja, se fica, fica retida aqui é e fica um... uh, mais protegida. Para além disso, para termos uma boa drenagem, vamos utilizar a argila expandida, o hidroton, que uhum. são estas bolinhas, eu vou já começar, que é sempre muito importante porque permite, para além de ganharmos na, na drenagem, ou seja, ele vai vai Já ajudar a a ajudar a passar, mas mantém também a umidade, ou seja, imaginemos que vamos absorve a água, tem uns poros uh -huh. absorve a água, imaginemos que vamos de fim de semana e que temos um manjericão que é uma erva que precisa um de muito de água, regamos antes de ir. E sabemos que, pelo menos três dias, a, a própria, o próprio substrato e a própria argila têm água suficiente para ele libertando e ele sobreviver. Vamos utilizar. Puxo só que só só Pus só nos buraquinhos. Nós vamos, em efetivamente, contar uma em cada... Em cada orifício. Em cada um destes orifícios vamos pôr uma. Podia pôr até tapar esta linha toda. Pronto. Mas como eu tenho aqui a segurelha, e é uma erva ah, vai. que vai crescer. Eu vou depois do manjericão, por exemplo, morrer, eu vou tentar que ela ocupe o uhum. um espaço que o manjericão deixa vago. Okay. Ou seja, porque esta Mas mantém. É uma coisa que vamos, vamos. Não sei se queres falar já, que é, que é muito importante também é saber combinar as plantas. Porque quando queremos plantar mais do que uma aromática juntas, temos que eu já conhecer as necessidades hídricas de cada uma. Exatamente. Sim. E também esta questão do que tu estavas a dizer, uma vez que umas são perenes e outras são anuais, para o vaso não ficar feio, digamos assim, ao fim de um tempo... Para não ficar vazio. É ...uma planta que vai durar mais tempo. Por exemplo, podemos falar disso. Eu tenho aqui a sua floreira, onde temos um coentro já a espigar, temos dois tomilhos e uma salsa. Pronto. Este coentro... Eu... Ele está aqui, está a espigar só para eu aproveitar as sementes. Eu quero aproveitar estas sementes. Uhum. Uh, os comilhos, ou seja, quando, eu, quando estas sementes ficarem maduras, eu tiro as sementes, tiro esta planta toda e eu, o meu intuito é ficar com esta floreira só com só os comilhos. Com um ou seja, este comilho já está grande, este comilho está agora em flor e eu para o atrasar, ou seja, é uma planta uhum. que fica, é uma planta que dura mais do que um ano, é uma planta que tem de ser podada. Pronto. Sim. Vamos falar, disso mais à <risos> vamos falar disso mais à frente mas ele já está em flor ou seja, uh, nesta altura eu posso cortar porque é a altura em que ele tem mais óleos essenciais ou seja, que liberta mais cheiro e posso secar em casa eu até devia ter cortado um bocadinho antes porque ele já está mesmo com muita flor ou seja, ele já está muito espigado Uh, e pode ser utilizado na... Isso, espigar? Espigar é uma coisa má? Não sei o que é que é ter. espigar. Não, não, não, espigar não é, é porque mau. Porque esse digamos... coentro não parece, não parece um coentro, tem umas folhas muito fininhas... Por... Diz-te que ele já está espigado, porque aquilo que nós utilizamos no coentro não é nem a flor nem a semente, normalmente, apesar de podemos utilizar a semente uh, em alguns cozinhados, os gregos uh -huh. utilizam muito, Uh, mas utilizamos a parte verde, as folhas, como na Sim. sala, na, na salsa. Nós na salsa o que utilizamos é as folhas uhum. e a, às vezes o cal. Nós não vamos utilizar a semente da salsa, da salsa, nem a flor da salsa. Mas são combustíveis na mesma. Mas o que tem mais aroma na salsa é a folha. É a folha. É a coentro, folha. As, as sementes também são comestíveis, é Sim, as, as sementes do coentro também são muito aromáticas. Podemos só tirar as sementes e, e pôr no cozinhar? É, Não, podemos, podemos tirar as sementes, assim, normalmente elas, estas ainda estão verdes, ah, estão verdes estar. nos dois sentidos estão verdes de cor e ainda não estão crescidas ainda vão crescer, depois ficam castanhas e, e quando Com ficarem castanhas dizer, exatamente sim. Castanhas. Okay. Sim. Uh, nós temos aqui sementes de coentro depois ah, a gente já, já volta Acho mesmo. Okay. Então pronto, temos a nossa camada de drenagem feita, temos a argila expandida, o hidrotumbo. Temos um recorte, temos um recorte do geotextil que a Joana fez o favor de um cortar. E vamos encher com aromáticas. O okay. que é uh, aromáticas? Porque vamos plantar plantas aromáticas. Muito bem. E a Ciro tem substratos desenvolvidos para vários genes de plantas. Uhum. Para quê? Para facilitar em casa o seu próprio cultivo. Se não, é? sim, sim. Uh, não vou fazer tenho aqui também o humus de minhoca e não vou plantar no humus de falar Pronto, já vou... vou... Mais... vou... Mais Vais plantar no, assim, no, no aromáticas. aromáticas. Pronto, vou utilizar o aromáticas porque hoje estamos só a falar de aromáticas. Uhum. E é um substrato que já tem matéria orgânica na sua composição para o bom desenvolvimento das plantas aromáticas. Para além disso, é biológico, ou seja, ele está certificado para a agricultura biológica, tem uma adubação biológica. É muito importante. E, e nesse sentido, eu também estou a ser amiga do ambiente porque não estou a introduzir nutrientes químicos Sim. nas minhas plantas aromáticas. Ou seja, estou a cultivar em casa as minhas próprias plantas uhum. aromáticas com o substrato ecológico e biológico. Isso é uma das principais vantagens de nós termos as plantas em casa é saber é é é é o que é que estamos a consumir. Ele pode ser posto com as mãos. Ele tem uma textura leve. Lá estás tu a pôr e, as mãos na horta. Lá estou. Tem eu a pôr ser. as mãos na horta. As mãos muito na bem. horta. Não. Vamos encher a nossa floreira. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos, sabe, Joana? Ah, eu gosto de sentir a textura ah, há do, meio, do, há do um substrato. É realmente faz confusão trabalhar eu com as mãos. Uma coisa importante. Nesse, neste sentido, é que sempre que utilizamos um substrato, ele vem, por norma, embalado num saco. Uhum. Nós não vamos ali à rua e abrimos um buraco e tiramos terra. E, e é terra-terra, terra, terra. é a crosta terrestre, é a terra. Nós compramos um saco, que vulgarmente as pessoas dizem de terra, que é um saco de substrato. O que é que acontece? Ele vem dentro de um saco e vem compactado. Uhum. E como vem compactado, uh, ele não está solto e eu tenho que o soltar. Para o soltar, ele de vez em quando vem com estes turrões ah, e isto é convém desfazer. desfazer, para ele ganhar oxigênio e também e ficar assim soltinho. Pronto. Ah, ora isto é uma coisa que provavelmente... Não faria? Tirar da terra? Pronto, e... pronto, isso Se repararmos, ele tem areia sílica, que Essas são bolinhas. estas bolinhas brancas, não são ovos de insetos. Não. Parece, parecem ovos de insetos, mas, ovos mas não são. são. Mas, mas não são. Assim, eu não okay. sei se há... Não sei se há alguma pergunta que queiram colocar já. Eu sei que já estão todos a tirar muitas notas, porque isto é muita informação, mas se quiserem aproveitem, porque temos pouquinho tempo. Coloquem as vossas questões, se não conseguimos responder agora, até ao final do dia respondemos, ok? Estavas uh, mas aqui, se não é... eu pensava que essas bolinhas eram... Ovinhos de insetos. Ou oh. oh, de caracol. E um vamos falar de, de, do humus de minhoca, que também é outra coisa fascinante. O humus de minhoca serve para nutrir. Ou seja, o que vais pôr? Não muita terra? Que é para não vou pôr muito aqui. terra, para aproveitar também a terra que vem... Ah, que vem no vaso. E... Joana, posso-te pedir um favor? Todos. Podemos não chamar terra ou substrato. Ai, desculpa. Podemos chamar <risos> substrato. <risos> substrato. Então, pronto. Vamos chamar substrato. Vou começar pelo manjericão. Se tu reparares, o manjericão tem imensas raíces. Uhum. Eu não vou destroçar, não vou desfazer este torrão, porque eu, eu quero que ele se mantenha mais ou menos assim. Eu vou tentar colocá-lo muito direitinho, uhum. aqui no buraquinho que fiz, e aconchegar o substrato. Por à volta, não tem substrato? Não é? Por à volta. E aconchegar Oi? com a mão. Eu penso. Então não há necessidade de desfazer o corrão? sempre. Do... Se estiverem se, se, se muito apertadas, se muito. Sempre que desenvasamos ou... uma planta, já vamos aí ver outra, já, ver já vamos ver já assim... que seja. O manjericão, o manjericão vai, pode ser propagado ou por semente ou por estaca, que era aquilo que eu te estava a dizer há pouco. Se pusermos um copinho com água, ele vai enraizar. Pronto. Eu podia destroçar o torrão, mas como eu quero que ele se mantenha úmido e hoje está um dia de muito calor e eu vou ter isto em casa, eu não o vou desfazer. Nós temos... Okay. É assim. Uh, podes me perguntar, ah, mas só não consegue ter ervas armáticas em casa. Sim, conseguimos. Temos é que fazer os testes para a nossa casa, porque a minha casa pode ter mais luz que a casa da Joana. Uhum. E a casa da Joana pode ser mais úmida que a minha. Ou seja, logo aí a Joana vai precisar de regar menos vezes, porque a casa é mais úmida, uhum. do que eu, que tenho uma casa com muita luz e com pouca umidade. E tem seca mais rápido, o meu ambiente é mais seco. Uhum. Uma coisa que não combina muito bem é ar-condicionado e lareira. Ok. Com lá, plantas. Lá, sim, o ar condicionado seca, seca. Seca muito. E a lareira. Se pusermos uma erva aromática de inverno ao pé da lareira. Fica mais é... quentinha. <risos> vai, vai ficar muito Fica mal. Mais quentinha. Vamos então agora aqui passar para a stévia. Então, mas existem, existem imagina se eu não tiver muito sol na minha casa, há plantas que sejam mais sombrias ou que.. Que não precisam de, não tanta... Precisa de tanta luz. Uh, Ai, aromáticas aromática. é difícil. Qualquer aromática, ou a maior parte das aromáticas e hortícolas, precisam sempre de luxo uh, para sobreviverem. Uhum. Normalmente precisam Sim, sempre. Sem ser. Pode ser, uh, e água também. Luz e água. Sim. Ah, de qualquer Sim, planta. Mas é isso que tu dizes, é preciso testar. Porque... É preciso testar. por exemplo, esta já podemos. Está, esta está até tá um bocadinho com água a mais. Ou seja, normalmente aquilo que está mesmo muito úmida, ah, nunca devemos regar em excesso. Ou então, quando regamos em excesso, tirar, tirar a água que fica. Tirar a água em excesso. Pronto. Normalmente, a maior parte das pessoas, quando começa a ver uma planta amarela, aquilo que faz Sim. é. Vai regar outra vez e muitas vezes aquilo que a planta nos está a dizer que, está -nos a dizer que já tem água a mais é no mais. substrato e que não precisa de mais água, que já chega. Uhum. Pronto. E nós continuamos a regar. Então, a maior parte das vezes, nós afogamos as nossas plantas porque pensamos estão, que elas. Talvez pela... Pela, pela morte delas por afogamento. Joana, vou-te pedir. Essa está pronta? Está. Eu vou-te pedir só um favor porque Mas... se tu reparares, o nosso manjericão, estes uhum. dois, já estão. Uh, a, a baixar, ou seja, já não estão tão eretos como estavam. Sim. Certo? Eu vou-te pedir para tu regares o nosso manjericão e então as nossas plantas, sempre que plantamos temos que regar. Vamos este... Sempre que plantamos. <risos> não, não, não, não vais regar com o chuveirinho. Ah, não vou regar com o chuveirinho? Não, não, não. As plantas não gostam de ser regadas com o chuveirinho, ah. gostam de água nas raízes, ah, não nas folhas. O chuveirinho é para outro tipo Ai, de plantas. coisas, não é para isto. Não é vamos regar não. junto à planta, não Junto é? ao caldo da planta, exatamente. Uh, Pouquinha, não é? Sim, não vamos ah, regar sim. muito agora. Sim, está bom, Joana. Só, só no manjericão? Só um bocadinho. Não, podes regar. Sempre que Todas. plantamos, devemos... Convém sempre água outra vez. Convém sempre regar. Pronto. Mas o manjericão neste caso, está a precisar... O, o manjericão estava a precisar um bocadinho mais. Ok. okay. Então, neste primeiro vasinho temos... Manjericão. Que vai morrer... A stévia que, que pode, no inverno, ela pode desaparecer okay. por completo, como se fosse um mortelão uhum. e depois voltar ah, a aparecer. Volta a... sim E, e esta? Que, é? que se mantém sempre. Portanto, o único cuidado que vamos ter daqui a um ano é... Ou, ou aproveitamos manjericão. as sementes do manjericão, deixamos que ele dê flor e deixamos que ele caia, e depois, depois é podem germinar novo. novas sementes, então, ou então depois temos que plantar um novo manjericão. Sim senhor. Pronto. Pronto. já tenho aqui para uma jantar. Essa fureira orelha... pode ficar, por exemplo, como tu vais pôr agora numa mesinha, imagina que temos uma cozinha com portas altas. Uhum. E que não temos varanda, mas temos uma cozinha com, com portas altas. E, podemos pôr numa mesinha ao pé de, uhum. de, das portas. E abrimos, o sol bate diretamente nas nossas plantas, as plantas são arejadas uhum. e elas mantêm-se durante muito mais tempo. Boa. Nós podemos, aliás, existem imensas Sim. soluções verticais. Sim, tu deixaste-me aqui também. um kit que não, eu acho que nós não vamos ter tempo para montar, Sim, mas, mas pronto, mas fez... fica aqui um kit uh, de uma, de uma pode horta. Pode ser também. Pode ser suspense, também, para, para ser, pode ser suspense e pode ser... um vasinho, somos críticos criativos, Sim, temos, uh, temos imensas sugestões, por exemplo, temos, temos aqui estes pequeninos que dá para pendurar, por exemplo, na, na parede de uma Sim. varanda, na parte de fora, uma varanda pequenina, normalmente Sim, tem sempre o, o, um bocadinho de parede e podemos utilizar para, para ter as nossas ervas aromáticas. Uhum. Pronto. Não sei se, se Não sei se existem perguntas, se... existem perguntas, façam perguntas, aproveitem. Ah, eu vou fazer outra pergunta, ah, porque fiquei aqui a matutar, eu assegurei-lhe, tu... Dizes que é para usar, ou seca, portanto há plantas que Não, usar podes usar, plantas, usar verde ah, também, usar verde. mas uh, há plantas que dá para secar mais facilmente. Por exemplo, o manjericão seco não, não tem o mesmo aroma. Uh, o manjericão em verde é muito melhor do que, do que em é. seco. Também é preciso saber, é preciso saber muita coisa. Também saber, escolher, saber das plantas qual é que funciona melhor verde. Qual é a funciona melhor seca? Isso depois também depende um bocadinho dos nossos, do, do, do nosso, nosso paladar, do nosso gosto, daquilo, da forma como cozinhamos. Por exemplo, uma pessoa diabética que não pode comer muito açúcar ou pode ter na stevia uma alternativa, pode, por exemplo, fazer uma infusão com as folhas em verdes e aproveitar Sim. essa água para adicionar, por exemplo, um tipo.. Açúcar, por exemplo. Uma limonada, em vez de pôr açúcar, limonada põe, foi qual é que foi que tu disseste a pedir e Majericão. um manjericão. Manjericão, muito bem, Pronto. sim senhora. Tirem notas por mim, por favor. Eu sei que a minha mãe está a ver, tenho que tirar notas por mim. <risos> um... Mãe da Joana. <risos> mãe da Joana. Ah, e ia-te perguntar, já agora, se der tempo, rapidinho, como é que nós secamos as folhas? É mesmo só tirar as folhas e deixar uh, a. Uh, na segurelha? Segurelha ou...? Então é assim, passa-me lá a uh, segurelha. Já estou aqui a esticar o tempo. Temos que manter a nossa distância de segurança. Exatamente. <risos> Por exemplo, uma das formas. Na, na segurelha podemos chegar aqui... Segura-me aqui. Podemos chegar aqui, tirar... Se tu reparares, eu vou, vou sacrificá-la. Pronto, okay. tirei um raminho, não é? Eu posso, se eu quiser só as folhas, eu consigo tirá-las facilmente. Pronto. E aproveito as folhas. Imagina, faço um, uma sopa de feijão verde ou um creme de cenoura. Mm -hmm. E depois tiro bem estas bem folhinhas bem. e mete só assim por cima. Assim por cima. Quente, porque a sopa, normalmente a, ah, sopa, a sopa de feijão está quente, verde está não. quente, não é? Ou seja, elas estão não, não, não, posso fervê-las, mas não perdem uhum. muito aroma. Se eu puser diretamente na sopa acabada uhum. de servir, fica logo com um outro cheirinho. Okay. Podes utilizar também, por exemplo, no peixe grelhado. Uhum. Sim. Pronto. Bem. A stevia tiras como como, como te der jeito. Chegas aqui, sempre com, com as mãos. Eu, eu gosto de tirar com as mãos. Há quem use tesouras, uhum. mas eu prefiro tirar com as mãos. Eu corto com a tesoura. Quando, quando a, a, a erva, quando a planta já está muito grande e na altura das podas, quando é para uhum. colher, para, para consumir, comer. é diferente de podar. Ou Sim. seja, eu estou a colher ou para secar e eu prefiro cortar com as mãos. Não só por causa das feridas na planta, como também do, do corte do inox. Ah, okay. O manjericão, eu vou, eu vou sacrificar aqui um, vou sacrificar este, que já Mas está. Eu não, eu não... Para baixo. A cozinhar, também há, há folhas, se calhar, cozinhadas que perdem, era o que estavas a dizer, o manjericão. No... Por exemplo, não sei que se tu tua dizer... faz aquele arroz de feijão com coentros. Uhum. Pronto. Em que altura é que ela costuma pôr os coentros? depois no quase final. Exatamente. Sim. No final. Quando o arroz já Sim. está a quase cozido o... e ela pega-nos coentros, normalmente verdes Sim. e não são secos, lava-os, okay. põe por cima e tapa o tacho. Para quê? Para o aroma. Absorvido de pelo... ser absorvido pelo arroz, e, ou seja, isto depende depois também um bocadinho da técnica de cada um Bom. e de, da forma como cozinha e como quer utilizar. Uma coisa engraçada no manjericão, se tu reparares, é que ele tem folhas opostas. Tem folhas aqui, depois dá aqui, depois vai dar aqui, depois vai dar aqui. Sim. Ou seja, nós para colhermos o manjericão, por exemplo, para as pizzas ou para as saladas, como é que devemos fazer? Por exemplo, se tu reparares, ele já está a desenvolver aqui mais duas hum. novas folhas mais pequeninas. Opostas. Opostas. Ou seja, eu vou colher esta assim, e visto eu não frio o manjericão, eu não arranquei às vezes hum. quando somos muito brutos. Vou tentar ser bruta. Oh. Pronto. Ok, não era para ser tão bruta. Não era Pronto, não era preciso Mas por exemplo, ainda bem que isto aconteceu, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar neste pé e pôr -o em, água em água para peste. ele ganhar raízes. e vou ter este rebento que vai crescer, pronto. Okay. O que eu te queria dizer era que devemos sempre colher de forma oposta, ou seja, se eu colhi uh, neste caso já lhe falta aqui uma, uhum. ele, ele devia ter outra folha aqui. Ou seja, eu colho aqui e depois colho aqui, eu colho okay. aqui, ou seja, Nunca no mesmo, assim, assim e assim. Nunca no mesmo sentido. Nunca no mesmo ou, sentido. No mesmo... Vai... No mesmo sentido. -me. Temos já aqui. Uma Podemos continuar trocar. com a outra? Podemos Já pus ali as minhas pantinhas ao sol. Então, temos uma questão. Temos uma questão. Uhum. Oi? Ah, espera. Ai, eu sou tão nova com estas coisas. <risos> uh, bom, a Célia, a Célia Ramos diz que chuveirinho, sempre me disseram que os regadores têm incrível. Sim, é o chuveirinho, é aquele cresce. Ah. Mas isto não é para nós não sabe. É assim, para... e para... serve para algum para tipo de planta. Marçã. Não, não, não é. É um crivo, pronto, é um crivo. Eu, quando disse chuveirinho, foi na, foi na brincadeira. Sim. As plantas gostam de ser regadas, não, não, é, há, okay. não é para colocar diretamente o na planta. planta. É regar também as folhas, não é? é Depende é da altura. Regar o cal da folha, as raízes. Pronto, okay. há plantas que precisam ter umidade nas folhas, mas para isso normalmente utilizamos um borrifador, que até temos aqui um, Pronto, metemos água e borrifamos para criar, umidade, para criar umidade. Porquê? Porque umidade em excesso provoca fungos. Nas e plantas? Nas plantas, umidade em excesso provoca fungos. Se elas ficarem com água e depois vier uma temperatura alta e não secar o suficiente, Desenvolve uh, podem desenvolver fungos e nós não queremos isso, por isso é que se deve sempre regar junto ao calo da planta ou à raiz da planta. Quero, se uma, imagina, se tivermos uma... imagina se tivermos um vaso muito grande, uma, uma extensão de terra, muito, de substratos Não, não muito depende grande. se for num quintal, por exemplo, imagina para... um chuveirinho, sim, um, um crivo. Podemos um utilizar crifo. um crivo, pronto. Agora, temos aqui um tomilho. Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta. Sim, pergunta. <coughs> se eu souber... o senhor Billy, o casaleiro. Oh, senhora Billy, como se combatem as lagartas que estão a atacar o manjericão? E a hortelã? Ah, as lagartas, ah os lagartos, os lagartas. Um passado tivemos uma lagartinha sim, nossa hortelã. Normalmente somos lagartinhas verdes, sim. quase um verde, florescente. Não não elas na planta. Pronto. É assim, ou utilizamos um inseticida químico ou biológico que compramos e pulverizamos, uhum. ou então andamos à caça delas. Não há outra forma. Uhum. Uh, a caça delas é, é tirá-las uma a uma e por no docinho, pronto pronto é, é tirá-las uma a uma e... Okay. e não há outra forma. podemos utilizar algumas plantas que são replentes, uhum. uh, mas normalmente são de insetos e não de então, lagartinhas de lajar, tá? pronto a lagartinha já foi um inseto pôs um ovo e saiu a tal lagartinha ou seja ela vai já se alimentar é uh, das folhas e ela gosta demasiado das folhas para as se folhas são tenrinhas e então flores. às vezes é difícil Aqui temos okay. um tomilho. Estamos com... com uh... 30 minutos já. Temos... O tomilho, se tu agora. reparares, ele está muito compactado, okay. as raízes, isto é tudo, este já abria, ou ah, seja, okay, porque já porque abria se é porque é... ele já está muito compactado, as raízes já estão aqui muito enroladas e eu quero que ele se desenvolva, é uma planta que fica, é uma planta que não tem um ciclo anual, é uma planta perene, que vai ficar, pode ficar 3, 4, 5 anos, não há problema vai ser podada todos os anos, principalmente no outono ou então na altura da floração para crescer com mais raiz e mais parte verde. E cresce Pronto. e ela é invasiva também como a hortelã não. não, não, não. Ela não é, não é invasiva. Das... Ela não é okay. invasiva. Ela pode Mas ser cresce, cultivada com, com outras plantas e vai crescendo. Não, também não tem um crescimento muito rápido como a hortelã. A hortelã é realmente uma super planta, é super invasiva, okay. uh, tem de ser cultivada sozinha. Nós temos aqui uh, uma hortelã da, da ribeira que vamos plantar num vaso separado. sozinho, separado exatamente por isso. Pronto, uhum. não, Nunca misturar tudo o que seja da família das hortelãs uh, com outros okay. vasos. Pronto. Neste Portanto, caso. Vamos plantar aí o tomilho. Sim. E vais acrescentar ao tomilho uh, o cebolinho. É Vou isso? pôr o cebolinho, exatamente. Okay. O cebolinho usa-se para quê? O cebolinho pode ser usado para muita coisa. Sim. Olha, por okay. exemplo, uh, caldeiradas de peixe, omeletes. Omeletes, é omeletes. Uh, para, para fazeres uma marinada. Para grelhares o peixe, ou quando acabas de grelhar, por exemplo, tipo quando se faz carapaus com o molho de escabeche, hum. que tem salsa, coelho, podes pôr um bocadinho de cebolinho nas saladas, misturado nas saladas. O cebolinho também se corta assim, como está? Uh, o cebolinho. O cebolinho. Eu, eu, eu gosto muito Pronto, de pôr as mãos mas na mas horta. Vão estar assim. Pronto. O cebolinho, normalmente cortas com uma tesoura. Quer dizer, podes cortar à mão, mas é mais difícil. Sim, podes cortar é com uma difícil. tesoura e depois picares muito fininho na tábua uh, de cozinha uhum. com uma faca. E é preciso algum cuidado aqui para cortar também? Uh, não, ele, ele deve mesmo ter. ser cortado. para. Mas quando uh, cortas, ele, ele ainda se mantém? Mantém, mantém, ah. mantém. Ele vai promover o crescimento. Mas é, este, o cebolinho é, é sazonal? Não é. O cebolinho é sazonal. Pronto. Tens sempre que depois pôr para o ano, mas ele, okay. ele mantém-se cortante. Sim. E dá uma flor roxa muito bonita, arrocheada. São que é essas coisinhas que estão. Este cebolinho foi semeado. Estas bolinhas. Sim. Isto são, é de libertação lenta. Ou seja. Uh, o nosso substrato era biológico, mas esta planta foi cultivada de forma não biológica. Hum. Eu olhando para aqui é consigo... Um é um adubo químico, hum, libertação hum. lenta e controlada, uh, e estas bolinhas brancas. Olha, é, é perlito. É <risos> onde é que está o bicho? Está natural, onde é que bocado. Está aqui, olha. Ah, é um bichinho, não faz ah, é mal. Só um é só um bichinho. <risos> pode Joana, ficar ela não como planta, não é? É assim... Joana, uh... é normal. É assim, temos que pensar assim, o solo ao o substrato é uma coisa viva. Claro! Porque senão estávamos a cultivar em pedra, em inertes, Sim. pronto, que já se pode fazer quando se cultivamos em hidroponia, hum. não temos propriamente o substrato. Para, para, para o solo, para o substrato continuar vivo, ele precisa ter uma fauna precisa microbiana, fazer e precisa de ter arrejamento hum. e umidade. É normal tem que haja bichinhos. insetos e bichinhos. Pois, Bom, bem, neste caso, o indo. bichinho estava no, no, do, na, está... no cebolinho. Se calhar, podemos, vamos falar depois uh, da manutenção do, do humus de minhoca, mas tinhas me dito realmente que a minhoca é muito importante para... Há ah, insetos muito importantes. Sim, a minhoca a uh, de... uh, não são todas as minhocas, não são as larvas verdes. As folhas, não são as que as comem as, as folhas. Exatamente. Por okay. exemplo, uh, o humus de minhoca... Uh, é um fertilizante orgânico. Ou seja, neste caso o sublinho, e nós vimos que tinha aquelas bolinhas... Um uh, tinha Não é um substrato, um é um adubo. Não, um adubo, um adubo químico. Faz sentido removermos esse adubo, se não... Quando compramos um sublinho, se virmos que tem... Podemos comprar um sublinho biológico. Ah. Ou seja, quando, for, quando formos a, a adquirir as nossas plantas, podemos logo escolher plantas que, seja... que sejam certificadas para a agricultura biológica. Ou então podemos comprar em semente. Aí garantimos que, Sim, temos a que a maior parte de delas o crescimento. Exatamente. Por exemplo, Tenho aqui mais uma pergunta para Disma. Disma. Ora bem, uh, bom, esta não é uma pergunta, uh, é uma semi-pergunta. A Raquel diz que sempre que um vaso de tomilho, em três dias secam as folhas. Secam mesmo as folhas? Sabe bom. que ela não a tirou do vaso? Mas, mas ela, uh, pois, é assim, uh, a questão é, nós temos que perceber como é que está o nosso tomilho. Não. Se eu for comparar este milho com este, nós vemos que este já cresceu imenso, porque normalmente eles são todos vendidos neste. E este milho, ele já estava atrofiado neste mini vaso uhum. Ou seja, eu tenho que o replantar, eu tenho que o, tenho que é o plantar, eu... tenho que o transplantar, para um vaso que tenha pelo menos dois dedos a maior volta, à volta. volta. Ou seja, uh, neste caso, ele vai ficar aqui e vai poder crescer para ocupar toda esta área. Ou seja, ele vai ter sempre os dois dedos de um lado, dois dedos do outro, e aqui vai ter muito mais do que dois dedos para crescer. Pronto. Portanto, é essencial de... sempre transplantar a planta quando a compramos? Ela, as aromáticas convém porque nós normalmente compramos as ervas aromáticas em vasos pequeninos. Uhum. Ou seja, a não ser que o nosso vaso para plantação for, seja muito pequenino, Queremos sempre que ela cresça mais, não é? Uh, convém Sim. ser um vaso maior, mas depois também limita-nos um bocadinho o nosso espaço. Como, por exemplo, se for para a bancada da cozinha, não vou escolher uh, um vaso deste tamanho, porque senão depois fico sem bancada, não é? Se calhar que eu escolho uma floreira assim mais pequenina. Uhum. Uhum. Estão a perguntar também que plantas é que se usam para afastar os insetos? Porque nós também vamos, vamos fazer isto aqui um bocadinho, se calhar falamos Sim. nessa altura, vamos fazer uma floreira que inclui uma, uma das plantas. Uma, uma planta. Era... É, normalmente eu aconselho essas plantas para o exterior, ou seja, ah, por isso é que. Isso vamos, falar. Uh, vamos só vamos fazer este aqui. Que falar, vamos já falar vamos começar a falar. Então, com os Aqui iríamos semear os coentros. Já percebíamos que -nos a ficar assim, tempo. não havia e coentros. coentros. Vamos então os. vamos semear. Mostram-me então, mas eu posso pegar essas sementes e comê-las? Podes. Posso? Se tu reparares, hum. podes. Se tu reparares, estas sementes são castanhas. Podes, podes mostrar tu te com as mãos. É. São castanhas. Nós aqui temos um coentro já espigado, que eu podia cortar já uh -huh. e que não, que não iria fazer mal, porque ele já não me vai dar folhas verdes, que é aquilo que eu utilizo mais. Sim. Na, na culinária, uh, mas eu estou a deixá-lo ficar por causa das sementes, ele tem aqui estas sementes, estas sementes ainda estão verdes duas pois. vezes, ainda não estão maduras, se repararem as sementes do coentro normalmente são castanhas, e eu depois posso tirá-las. Eu posso usar também as sementes do coentro para fazer alguns cozinhados, como por exemplo o arroz de coentros, fica muito aromático, as sementes em si. Bom. Quando espalhaste assim as sementes? Eu espalhei aqui sim, o calhas. Normalmente não, não se devem deixar muito juntas, neste caso elas estão todas muito juntas, mas como estamos a ficar sem tempo, eu espalhei ah, a só ideia um bocadinho. É, é pôr sempre uma série delas, porque nem todas vingam. Sim, certo? normalmente ah, mas... aquilo que se põe é mais ou menos três sementes a duas sementes que podemos utilizar em alvéolos, que são essas caixinhas ah, que tens aí. Ah, então podemos começar a germinação Podemos aqui. começar a germinação nos alvéolos, normalmente... Nesse caso, com aquele... Com, com o germinação, que é um substrato muito mais levezinho. Mais riquinho, É como se para o bebê, não? é? É, é, é. Nós, nós também, quando somos bebês, não começamos logo a comer uh, bife com batatas fritas. Exato. Começamos pelo é. leite... Muito não, bom. cuidado. Não, não, não. Não, começamos pelo leite, nem, nem comemos logo maçãs e kiwis, se calhar começamos pela pera, uhum. depois pela maçã, depois pela manga e depois vamos adicionando outras frutas claro. uh, à criança, não é? Uhum. Pronto, é a mesma coisa, ou seja, nós devemos começar com um substrato próprio para germinação. Neste caso temos o germinação para a agricultura biológica uhum. também uh, Mas, e, e podemos pôr ali. E tu Bom. podes uh, fazer aqui uma pergunta difícil. Agora tu estás a colocar na aromática, na, no Aromáticas, não há problema também de plantarmos diretamente no... ou seja, ou fazendo a germinação aqui com aquele substrato mas não há problema de se plantarmos diretamente no substrato das armadas. Não, eu vou, eu vou plantar exatamente no mesmo substrato, no substrato de cílios aromáticas, só para, estar, um só para não estar uh, neste momento. Mas imagina que eu quero semear muitas plantas. Quero, por exemplo, em vez de ter só uma floreira, não é? tenho um quintal grande, uhum. e quero pôr no meu quintal uh, tomateiros, coentros, uh, uhum. salsa, uh, tomilho, uh, uma variedade de coisas faça a germinação de, de cada planta, até posso aproveitar essas covetes ou caixas de ovos e fazer então, essa germinação depois daqui, quando tiver para depois, quando estiver numa pré-planta, transplantar para o, para, para o local definitivo ou para o vaso uhum. ou para o recipiente. Bom, então, neste claro. caso, o aromáticos pode ser utilizado também para um, germinar. Ah, a, Raquel, a, Raquel diz, a Raquel perguntou há bocadinho um, do tomilho dizia que o tomigo secava. Oh. Ela diz que não retirou o vaso. O vasinho onde ele vai. Não retirou e rega todas as noites. Está a regar, não mais. Está a regar muito? Está muito. Está a regar muito. Estamos okay. a afogar, Raquel. Uh, Tanto uh, é regar menos. De regar e, menos e, e tentar transplantar. Um... Uh, que plantas aromáticas não se devem juntar no mesmo, no mesmo vaso. Uh, a questão de juntar é a questão da perda dos aromas. Por exemplo, diz-se muito que a salsa e o coentro não podem estar juntas. Eu como não gosto muito do sabor intenso do coentro, hum. eu pus juntas na esperança que o meu coentro fique mais fraquinho. Porque isto tem a ver com os aromas das plantas. Uh, mais plantas. Nenhuma planta da família das hortelãs pode estar, pode estar junta com as outras e depois depende daquilo que queremos em si. Por exemplo, uma lavândola. Uma lavandola é uma planta que fica, é uma planta que, que é perene é e que se mantém durante vários tempos. É uma planta que não resiste à secura, uma planta resistente à secura, uhum. mas também precisa ter alguma umidade. Eu não posso juntar a minha lavandola com o manjericão, porque o manjericão precisa de muita água. Ou seja, eu tenho que perceber um bocadinho uhum. como é que estas plantas funcionam. Mas se calhar, se eu a juntar com os rosmarinhos. Uhum eu já consigo, porque esta planta também é muito resistente à secura. Ou seja, se Ou seja. eu juntar as duas numa floreira, elas vão crescer as duas muito, porque são plantas que crescem muito. E aí eu depois vou ter que podar, vou ter que trabalhar com a poda, Pronto, é um bocadinho Portanto, por aí. Se, se tivermos que uh, enumerar aqui as, as condições para, para, para esta simbiose, nós fazermos as plantas, seria as necessidades hídricas, uh, o facto de queremos um vaso bonito e umas crescerem mais, ou, ou umas terem mais mais, outras serem prémios, para termos o vaso sempre e é a questão também de influenciar... Ou não, o os, crescimento. Os, os, o cheiro, não. O, o aroma. O aroma uh, não é? sim. Estes três fatores, mais alguma coisa que seja importante quando estamos a... Pronto, temos que também pensar na planta em si. Ou seja, eu acho que primeiro... Imagina... É se se conhecer bem a planta que nós vamos... Não, imagina que eu gosto muito de manjericão. Eu quero mesmo muito manjericão, uh, mas uh, vivo num apartamento, numa cave, sem luz direta, com pouca luz. Eu sei que o meu manjericão vai durar menos tempo, porque ele precisa de luz. Menos tempo ainda vai durar uma lavanda ou um rosmaninho. Pronto. Ou seja, eu tenho que pensar nas necessidades da planta, primeiro. Depois, que onde estão as necessidades hídricas e as necessidades de nutrição. Pronto. Depois no espaço. Ou seja, eu posso ter uma... Se eu comprar uma planta deste tamanho e se eu quiser que ela não cresça, se eu a for podando, não é? Eu vou conseguir mantendo a parte aérea pequena. Então, e as raízes? Quando elas estão assim. Ou seja, esta planta já não está feliz aqui porque ela já não consegue crescer, ela já cresceu, já enrolou, ela precisa de uma casa nova, ela precisa de ir para um vaso novo, ela já está atrofiada de estar aqui. Ou seja, eu, eu tenho que pensar nisto também, o que é que eu posso fazer a esta planta? Eu tenho que a mudar para um vaso maior. Pronto, tenho que transplantar. Não é só, uh, eu gosto de manjericão, um salsa e quente, vou metê-los todos, todos, todos <risos> preciso, no mesmo vaso. É, é preciso pensar, pensar um bocadinho nesta, na forma como nós, é preciso ser, uh, pronto. Mas temos que ter esse cuidado quando as juntamos. Tenho aqui mais questões, talvez eu consigo colocar todas. Uh, a Clara que quantas aromáticas, ah, esta já, desculpa. Esta já já foi. faz mal. Sempre que replanteio a salsa, ela acaba por morrer. Como é que posso fazer para ela durar? Ela replanta, ou seja, ela faz uma sementeira e depois vai replantar a salsa. Pronto. Sim. Ah, quando faz as. Se... Desculpa, aproveitar as sementes da salsa, dos coentros. Então? E então, as sementes deixar secar antes é okay, de começar. É preciso deixar secar, claro. Por exemplo, nos coentros a, a, a semente vai ficar mais acastanhada, vai ficar, vai bege, chamemos assim. Depois cortamos guardamos uh, numa folha de alumínio, por exemplo, ou num, num pires, num prato, não é? uhum. deixamos secar e guardamos numa caixinha seca para o ano, numa zona que não tenha umidade. E depois, no próximo ano, vamos semear os nossos coentros para aproveitar. Sem e para sem sol? É preciso também estarem. Não, não, sem sol. sem sol, podem estar sem sol, guardadas numa caixa de tipo num taparoé, fechado, uh, se não, quisermos. Mas o que temos que esperar. Não, no próprio ano convém deixá-las descansar, ou seja, uhum. não é chegar aqui e semear. Uh, convém ser só no início da próxima primavera, no final do inverno, uhum. voltar a aproveitarmos essas sementes e semearmos temos que um pouco em tempo e somos a avançar sim, para a de varanda vamos plantar vamos... é exterior sim exterior semi exterior não é porque vão ficar na varanda sim vão ficar na varanda vão sim. ficar a pendurar sim. nós Joana, nós tínhamos preparado duas floreiras não esta. sei se temos tempo. Esta se tu, tu quiseres ajuda. É, se tu quiseres ajudas-me com essa, porque essa é muito simples e se houver dúvidas e a gente também vai respondendo às questões. Nesta, esta tu vais é plantar a, a horta é, da é... ribeira, vais, pôr... vais pôr duas hortelãs da ribeira para, fi... para a ficar cheinha logo. Sim. E esta planta é uma planta que no inverno vai desaparecer por completo. Sim. Cheira, não. Cheira. Vai desaparecer por completo e no próximo ano ela vai arrebentar, porque é da família das hortelãs. Mas não fazemos nada, deixamos assim? De, deixamos ela estar assim, agora ser. apanhamos, não é? vamos colhendo, já podemos cortar, vamos deixá-la crescer. Okay. Depois há de vir o outono, vai começar as temperaturas, vão começar a baixar, temos é que uhum. começar a trabalhar, Júlia. Sim, sim, porque temos, não, uh, temos muito pouco temos. Tempo. não temos tempo nenhum, mas vamos fazer a mesma. É? Vamos, foi, força. <risos> Só para tapar os braquinhos, não é? Sim. Pronto. Nas hortelãs. Quantas é que vais por aí? Eu aqui vou pôr. Ia pôr um plargónio inseticida, um plargónio citrodeurum. Ah, este é para afastar os insetos. Para afastar os insetos, exatamente. Quando nós esfregamos as folhas, eles deitam, deitam um aroma cítrico para afastar hum. uh, alguns insetos. Ok. Pronto e a pôr um tomilho. Ou seja, nos vasos exterior, no interior não, mas no exterior é importante ter um, uma planta, pelo menos, que possa, ajudar a afastar o, os insetos. É sim, podemos pôr, por exemplo, nós temos também uma erva que é parecida com esta, que é a citronela. Esta é a erva príncipe, mas é assim, uma erva que também tem assim um, uns penachos, assim um... Mesmo uma erva, que nós normalmente não chamamos a isto ervas, chamamos arbustos <risos> ou... O que é certo é que são todas ervas aromáticas, não é? Mas não têm aspecto não de erva. Uh, a citronela tem assim um aspecto também como se fosse uma erva uhum. e uh, afasta as melgas. Não. Aquela, não, sei, não sei se já viste umas velas amarelas ah, que há, sim, sim, que são mesmo umas velas de citronela, são feitas com o óleo essencial. Desta planta. planta, ou okay. seja, uh, podemos utilizar essa planta, uh, por exemplo, para, para uma varanda, uh, esfregar uh, para afastar uh, okay. os insetos quando estamos numa noite luar à ah, conversa. Mas, então é, mas é para afastar os insetos de nós, não, não tem a ver com, os planta, com as plantas de, para afastar, Ela também afasta os insetos de, plantas. de algumas plantas. Okay. O objetivo aqui é, é proteger a própria plantação que tu vais, vais selecionar aí, a por aí? e impedir que ela também ganhe insetos. Sim. Não te preocupes, temos tempo aí. <risos> Sim. Pronto. Temos é, 20 anos, pronto. Ainda queria falar contigo. Bem, eu tinha aqui 50 perguntas, mas já... Mas queria ainda uh, falar contigo um bocadinho sobre a poda e a, e a colheita. Pronto, Se então calhar... vamos falando um bocadinho. É assim, por exemplo, poda e colheita são coisas diferentes. Pois eu é podo no, inverno, no outono, no... Quando, quando tem, e pode algumas plantas, não pode todas. Toda. E não. é sempre no outono? Normalmente é nas épocas mais frias. E eu colheito para aproveitar aquilo que a planta me dá. Por exemplo, este pargónio eu não aproveito nada. Ou seja, só é só para... decorativo e para afastar alguns <risos> insetos. Ou seja, eu não, vou, não o vou consumir. Uhum. Ou seja, ele vai estar para afastar mais nada. Falar, um... Tinhas falado do Plargónio, da Citronela e há estagetes também? Há estagetes, estagetes ou cravos túnicos, que são também, um, também lá está, eu não aproveito, eu, aproveito, eu não aproveito a planta, eu aproveito aquilo que a planta sim. faz, ou seja, ela liberta aromas que me afastam insetos. insetos. E e são plantas débitas, todas essas. São estagetes, sim, o Plargónio não, é uma planta que fica, dá uma okay. flor cor de rosinha, uhum. dá para usar de um ano para o outro. A citronela, lá está, é uma erva, no outono vai ficar mais. Uh, mais caidinha, uh, na primavera vai ficar mais resplandecente. Pronto. Depois, há outro tipo de plantas, também liberta aromas, que uh, pelo seu cheiro em si, uh, pode afastar ou não os insetos. Como por exemplo o manjericão, também dizem que afasta alguns insetos, mas é porque tem hum. aromas muito intensos. Ok. Sabias uma coisa, Joana? Vamos quase Sim. nos chantos populares. Quase nos populares. Mas, Temos um manjerico. E o manjericão também pode ser usado nas saladas. A sério? A sério, porque ele é da ah, família do manjericão. Este é o Oncidio minimum uhum. e aquele é o Basílio ou Oncidio um, normal. Exato. o sabor é... É parecido, é? se tu cheirares... Ah, e outra coisa, podemos cheirar o manjericão não é preciso ser só... Assim. Não podemos porque cheirar. Eu porque não, sei é Tu que não, Joana? É assim. assim. Não, não, mas, mas, mais podemos, podemos, mas, podemos, mas cheirar podemos cheirar. Podemos e sabes de onde é que veio a tradição é é do manjerico? mais Muito mais. Já percebo. Por si, é que não, porque é que não deve porque é que não deve <risos> chegar? diretamente é. a planta. Ok. Por exemplo, agora para os santos populares, podíamos aproveitar o manjerico, uh -huh. ponhamos aqui ao pé do nosso tomilho, que é uma planta que vai ficar, o manjerico é uma planta da época, não é? Uh -huh. um, e podíamos pôr o nosso pargónio também, ou podemos uh -huh. pôr uma lavândula. ou seja, aqui iríamos ter uma mistura de tudo com muitos aromas muitos, muitos aromas. Porque temos um tomilho que em si já é muito aromático, mas que eu acho que em termos decorativos também fica muito bem, porque há muitas colorações de tomilho. Este por exemplo, é, bonito, é, este é, este é um tomilho de limão silva mas os meus são os vulgares e têm um verde completamente diferente. Ou seja, eles misturados, eles acabam Fazem também floreira, por fazer sim, uma floreira sim. muito bonita. Ah, e tu estás a escolher? Ah, as plantas dos para interior são diferentes das de exterior? Porque estas... Necessitam sempre mais de luz. Ou seja, o Majeric não, o Majric era pela dos santos populares, porque estamos a chegar aos santos sim, sim. populares, ao Santo António, ao São Pedro ao São João, pronto, seria nesse sentido pronto uh, também para uh, aliviar agora que não vamos ter festas não é? Sim. neste tempo de Covid, pelo menos sim. tínhamos o pronto e ele não pode levar com sim. quer dizer, não é num poder ele não, não gosta de sol quente muito direto ele vai morrer estas já gostam, são plantas mais resistentes, é. ou seja por isso é que hoje, elas precisam mesmo de sol direto e é muito difícil tê-las em casa uhum. num ambiente confinado, ou seja, se pendurarmos assim numa, numa varanda, que era o nosso, a nossa ideia, vamos utilizar a, a nossa argila expandida para ser uma camada drenante do Ciro Hidroton, uhum. que são estas bolinhas que tínhamos Sim. aqui, agora já temos aqui poucas, fazemos essa camada. Utilizamos o Ciro Aromáticas e enchemos a floreira. E neste momento temos ali duas plantas que são parentes, que se mantêm perfeitamente. Imagina que elas já estão crescidas e que já passou um ano e que eu preciso de adubar, mas eu quero continuar no, no biológico, ou seja, eu não quero usar um adubo azul, não quero usar um adubo, um adubo. Eu uso eu o humus é de minhoca. Pronto. O que é isto o... está aqui? Que é isso que está aí. Pode trazer Esse minhocas. já está um bocadinho. Que pode trazer minhocas. Uhum. Mas quando se traz minhocas, traz brinde. É bom. Porquê? Porque as minhocas vão fazer o arejamento uhum. da nossa floreira. Uhum. Porque nós regamos. Quando nós regamos muito, o que é que acontece? As partículas finas começam-se a acumular no fundo. Uhum. Certo? Por exemplo, quando nós vamos à praia e fazemos um castelo de areia, nós não conseguimos fazer um castelo só com a areia seca temos que juntar areia molhada. E quando viramos, se não tiver a quantidade certa de areia molhada, às vezes quando tem muita água, desfaz. Tem, só com areia seca, desfaz. E a areia acumula-se no fundo. É a mesma coisa quando nós regamos. Quando nós regamos as partículas finas, uhum. com o peso Nossa. da água, começam a cair. E Sim. o nosso substrato começa a ficar muito pesado e muito compacto. Da mesma forma, quando vem dos e nós temos que descompactar. Uhum. As nossas minhocas são quem nos vai fazer esse trabalho, sem termos que Desenvasar a nossa floreira. Para além disso, são elas que fazem a decomposição da matéria orgânica. Ou seja, Sim, neste caso, é o que isso. temos aqui é matéria orgânica de ums. É ums, pronto, de minhoca. minhoca. Ou seja, a minhoca ingeriu, digeriu e excretou. Exatamente. pronto, que E é, e é, essa, é esse ums é que essa vai nutrir, que é usamos. isto que tem a adubação. No, neste caso, por exemplo, olha, eu vou, vou utilizar aqui. Uh, podemos, é então, podemos uh, espalhar aqui por cima para ir entrando e dar uma nutrição nova à nossa floreira. Ou seja, não precisamos de desenvasar toda a floreira, podemos simplesmente para... pôr assim por cima, Lá está estes torrões é que eu gosto de fazer. Muito a... Não é preciso remover muito, posso depois fazer assim para ele entrar mais facilmente não é? e depois regar, porque também existe o humus de minhoca líquido. Ou então o humus de líquido, que é também a Sumos, mas uh, com, com uma mistura não é? em líquido, e que eu posso dar diretamente na, na, na rega e na água. Sim, posso mostrar na rega com a água. Ok. Amélia, vês? Passou a correr. Não, não, nós estávamos convencidas que, bem, mas conseguimos fazer as duas de interior e faltou a melhor hortelã, mas também. Ficou para o assim Fica para a, para a primeira, próxima. Fica para a terra e pôr a hortelãzinha, que depois vai ficar linda, porque vai cair por aqui fora. Exatamente. É assim. e depois pomos, podemos pôr também no nosso peitoril, na nossa varanda. depois iríamos colocar aqui também. E pronto, e tínhamos uma varanda espetacular já lá em casa, cheia de plantinhas para usar. E com plantas sim. para usarmos na nossa cozinha. Para usarmos na nossa, na nossa cozinha, exatamente. As plantas Ou seja, não conseguimos uh, abordar esse tema, mas também há muitas utilizações uh, medicinais. Sim. Uh, enfim, é um mundo, das aromáticas é um é, mundo. Olha, é. Amélia, obrigada por teres vindo. Foi super divertido. Aprendi muita coisa, mesmo assim, sei que ainda falta explorar muito. Muito obrigada a todos os que estiverem connosco. As perguntas que não foram respondidas, não se preocupem que vamos responder agora no final. Para o próximo sábado vamos ter jardins sustentáveis, portanto, venham, aproveitem. E, entretanto, espero que comprem pelo menos, pelo menos uma jerica para sentirem o cheirinho dos santos aí em casa, ok? Beijinhos e obrigada. Até à próxima.